Já deixou claro o quanto você queria estar onde você está. O que eu achei incrível, porque as pessoas hoje têm vergonha de é. celebrar as coisas boas, entendeu? Isso é uma conquista, cara. Então eu fiquei muito feliz por você, muito mesmo assim. É, pessoal, e finalmente aconteceu a estreia do Marcos Mion aos sábados e do Luciano Huck nos domingos da TV Globo. No vídeo de hoje, eu, Bruna Sica, vou comentar tudo, tudo sobre essa estreia e também relembrar as trocas e as substituições que já aconteceram na televisão brasileira e que deu muito o que falar. Ah, você vai se surpreender um programa que está ao ar há 40 anos e já tiveram oito trocas de apresentadores ao longo dessa história toda. Você vai se surpreender. Quer conferir tudo isso e muito mais? Então ó, se inscreve no canal e vem saber agora. Loucura, loucura, loucura, Luciano Huck estreou no Domingão com o Huck. É pessoal, essa é a notícia do momento, agitou as redes sociais e tenho certeza que ao longo do tempo aí vai continuar sendo o assunto do momento. Eu gostei muito da estreia do Luciano no comando do Domingão, mas eu tenho certeza que ao longo do tempo também o programa vai ter mais a sua cara 100% Luciano Huck. E eu faço todas as postas que eu acho que vai continuar com esse sucesso, sim. E você aí, o que achou da estreia do Luciano Huck no Domingão? Deixe o seu comentário. Ah, e por falar em deixar o comentário, eu vou falar agora da estreia também do Marcos Mion, o nosso querido Mionzera, no comando do Caldeirão do Hulk, Hulk não, agora o Caldeirão com o Mion, né, com o Marcos Mion. Essa estreia eu falo para você que eu gostei muito, porque toda aquela energia, toda aquela empolgação que o Mion teve, né, que ele deu para todos nós, assumindo o seu crachá, trabalhando na Toda Poderosa, realizando o seu sonho, contagiou sim a estreia do Caldeirão com o Marcos Mion. Eu tenho certeza que eu acho que essa aposta do Mion aos sábados, Vai dar muito o que falar e vai ser sucesso garantido sim. Eu aposto, e eu dou todos os toques aí, ó. aposto todas as fichas para a TV Globo continuar com o Marcos Mion no comando do Caldeirão em 2022, 2023, com um novo programa. Mas deixar o Mion aos sábados vai ser sucesso certeiro e sucesso absoluto. Eu gostei muito. E você aí? Deixe o um comentário também, falando o que que você achou da estreia do Marcos Mion. Ah, por falar em deixar, ó, se inscreva aqui no canal também. Agora para gente relembrar todas as polêmicas dessas trocas, substituições que já aconteceram na televisão, vamos para essa lista aqui que eu tenho certeza que você vai relembrar, você vai se surpreender se você não sabia ou se você, nossa, tudo isso aconteceu como o tempo voou. E voou mesmo. E eu começo falando do programa livre que na época era apresentado em sucesso absoluto pelo Sérgio Groisman. Em 1999, foi quando ele deixou o SBT e foi para a Globo e até hoje, né, apresenta o Altas Horas. Nessa saída do Sérgio Grossman, deixou o Silvio Santos o cabelo em pé, porque ele queria continuar ainda o formato do programa livre, que era sucesso, né, e ele não sabia o que faria. E o que, que ele fez? Ele deixou, fez um rodízio de apresentadores no comando do programa livre. E quem apresentou nesse rodízio todo foi Otávio Mesquita, Lu Sotti, Ney Gonçalves Dias, Marcia Smith e Cristina Rocha, por um período aí, quando o Serginho Grosmo deixou o Programa Livre. Foi durante um ano, mais ou menos. Nessa busca toda por um novo apresentador para o Programa Livre, Silvio Santos escolheu a apresentadora Babi Xavier. e Nessa troca, a Babi não ficou com o Programa Livre, que era exibido de segunda a sexta, nas tardes, e sim o Programa Livre ganhou os horários da madrugada, sendo exibido logo depois do jornal do SBT. E o Programa Livre com a Babi Xavier ficou ao ar de 2000 a 2001, deixando a grade de programação do SBT. Volta e meia, né? Todo mundo pede aí pra volta do programa livre. Era um programa bem legal mesmo. Son, son, son, son, son, son, son, son. Som, som, som, yum, É, gostaram, galera? É, gostaram, gostaram, mais um programa livre? Programa livre é onde especialize. Sobretudo, curtindo altos sons, vai ser muito legal. Você não vai trocar de canal, vai. Programa livre com Babi. Estreia dia 3, meia-noite e meia. Programa livre. Tô esperando, hein? E continuando, uma outra troca aí que movimentou a televisão brasileira foi com o Super Pop. A Adriane Galisteu, na estreia da RedeTV, né, comandava o programa que hoje faz um grande sucesso aí com a Luciana Mendes Mas antes dessa escolha da Luciana Mendes a RedeTV optou para fazer vários testes, ela fez várias enquetes também e o pessoal ligava dando sugestões de nomes para substituir Adriane Galisteu no comando do Super Pop. Durante um ano, mais ou menos, quem ficou no comando do Super Pop foi a apresentadora Fabiana Saba e também Otávio Mesquita. Olha só, Otávio Mesquita está sendo campeão aí de substituir apresentadores que deixam a emissora. E só em 2001, Luciana de Mendes de fato, foi escolhida depois de vários testes com vários modelos, apresentadoras e atrizes também, né? E teve até uma ex-integrante do No Limite, a Andrea. Ela foi também convidada para apresentar, mas ela não passou nos testes, segundo informações da época. E Luciano Jimenez, até hoje eu, comanda o Super Pop na rede TV. O Super Pop está imperdível. Adivinha quem estará comigo no palco? Eu até que enfim. Adriane Galisteu. <risos> Uma outra troca também, né, por falar de Adriane Galisteu, aconteceu na Fazendola, na Fazenda. A reality. A reality é fogo, hein, Bruno? Opa, deu um travo aqui, viu? O reality que estreou em 2009 sob o comando do Brito Júnior. Ele teve várias modificações ao longo dessas temporadas, né? Ele já foi apresentado para o Brito Júnior. depois que ele saiu da Record TV, quem, quem assumiu o comando da Fazenda foi o Roberto Justus, e depois, com o sucesso todo, quem assumiu foi o Mionzeira, o Marcos Mion. E agora, para a edição 13 da Fazenda, a escolhida da vez é ela, Adriane Garisteu. Olha só, pessoal, tá vendo, né? Como as histórias se confundem que muda tudo, né? O Otávio mesquita tava no SBT, agora ele tava na Rede TV, mudou, a Galisteu na Rede TV, passou pelo SBT. Loucura que só acontece na televisão brasileira. Como já diria já o Luciano Huck, né? Loucura, loucura, loucura. Continuando aqui, uma outra troca também que deu muito o que falar foi quando Gugu Liberato, depois de vários anos de SBT, né, que ele iniciou sua carreira no SBT, deixou a emissora, deixou o Domingo Legal em 2009 e foi substituído por ele, Celso Portione, que até hoje comanda brilhantemente o Domingo Legal. E Celso Portioli, ele já foi uma figura carimbada do SBT em substituir apresentadores, por vários motivos, né? Ou por brigas internas com o Silvio Santos, ou por de fato mesmo ter deixado o SBT e ter seguido a carreira por uma outra emissora. E Celso Portioli comandou e substituiu várias apresentadoras e apresentadores. E eu vou dar só uma listinha aqui, bem rápida. Como o Celso Portiolli foi firme aí e atendendo aos pedidos do Silvio Santos e do SBT, Celso Portiolli ele substituiu a Angélica no passo a repassa na época, né? E foi ó sucessão e ele firmou aí como apresentador. Ele substituiu então a Angélica, a Carla Pérez, quando ela deixou de apresentar o Fantasia e comandou aí agora de fato o canto e dança minha gente que tinha mais a cara da Carlinha. A minha diva, Carla Pérez, então Celso Portioli também substituiu ela no Fantasia e outros apresentadores que foi um conjunto, vários apresentadores como um rodízio mesmo. E depois ele substituiu a Galisteu, que depois de algumas brigas de horário com o Silvio Santos tudo, ele substituiu ela no Charme e depois o Gugu e agora ele que vai dar um milhão de reais. Celso Portioli é o novo apresentador do Show do Milhão. Que ó, depois de muito tempo, tá aí com uma nova temporada que tá sendo esse sucesso todo: Show do Milhão com o Celso Portioli. Mas alguém na linha? Alô? Alô? Quem fala? É a neta. Tudo bem, neta? Tudo bem. Como vai a avó? <risos> <risos> é, é nome? <risos> a minha avó não tem, já morreu. <risos> já faleceu? Mas é neta nome mesmo? Não, é apelido. Ah, é, pessoal, tá gostando do vídeo de hoje? Eu recomendo você, ó, a selecionar o card aqui, salvar e assistir ao vídeo, esse aqui, ó: Trocas de Atores em Novela. Deu muito o que falar na época. E sabe essa novela que tá no ar agora sendo reprisada, Império? teve a troca da Marjorie Cristiano pela Drica Moraes, ou melhor, o contrário, né? Da Drica Moraes pela Marjorie Cristiano na personagem Cora. Mas tem outras novelas novelas, né? que tiveram essas trocas. Então, ó, seleciona o card aqui, salva e assista depois desse vídeo, combinado? Continuando aqui a nossa lista, em 2000, né? em 2002, estreou o Big Brother Brasil, esse rearte, né, que desde a Casa dos Artistas, o BBB, tudo é um sucesso garantido até hoje sim, foi apresentado ao longo de muito tempo pelo Pedro Bial. Na primeira edição, o Pedro Bial dividia a apresentação com ela, com a atriz, a queridíssima Marisa Hort, mas isso ficou apenas uma edição. O Bial ficou no BBB até a edição 16, em 2016, que foi a última temporada apresentada pelo Bial, e em 2017. Teve a estreia do nosso querido Thiago Leifert no comando do BBB. É, os reality também tiveram boas trocas de apresentadores e substituições. E também em 99, sabe essa troca toda que teve do Serginho Groisman que deixou o SBT? O Luciano Huck também tinha deixado a Band e ido para... Globo em 99, em 99, 3x99 em Bruno. pelo amor de Deus, viu? Aconteceu também a estreia da Ana Maria Braga na TV Globo, apresentando mais você. Antes disso, ela apresentava na Record TV o Note a Note. E com a saída da Ana Maria Braga, quem seguiu com a apresentação, foi sensacional, eu lembro até hoje, com todo aquele carisma, aquela simpatia toda, Kátia Fonseca tirou de letra, né? Apresentando note a note no lugar da Ana Maria Braga. Depois de um tempo, quem substituiu a Kátia Fonseca foi a apresentadora Claudete Troiano, apresentando note a note. E depois de um tempo, chegou ao fim. É, não teve mais note a note. O pessoal, não gostou muito, não, com essa outra troca, viu? É, foi a notícia do tempo. Aquilo lá que deu muito o que falar. Lobo, que lindo. Ai, eu nem oh, vi você, Como vai? Eu vai até uma surpresa, você fica linda de xadrezinho, você fica linda de vermelho, oh. você fica linda de azul, você, que fica, linda. Não, você que fica linda. Não, Não, você fica linda não. Essa boca, esse nariz, esse olho. Meus olhos. Graçante, é. gostei de você. <risos> Amor. Gracinha, tudo bom? Quero fofoca. Vamos, as minhas Quentinho. quentinhas todas. volta. E continuando, lá no início do vídeo eu falei de um programa que já está ao ar há 40 anos, né? E teve, ou melhor, tiveram, oito apresentadores que foram substituídos, que foram trocados ao longo da sua história. Sabe de qual programa estou falando? Estou falando do Mulheres da TV Gazeta. É esse programa que é sucesso até hoje, sim teve oito apresentadoras, ou melhor, apresentadoras, foi um misto né, no comando do Mulheres. Quer relembrar quem eram as apresentadoras barra apresentadoras? Eu vou revelar agora. Então Mulheres que teve a estreia em 1980, olha só pessoal, era comandado pela Claudete Troiano junto com a Ione Borges. Depois o Leão Lobo também chegou a apresentar o Mulheres, junto com a apresentadora Márcia Goldsmith. Depois, em 2001, a Cristina Rocha apresentou o Mulheres. Depois, o eterno Clodovil Hernandes também apresentou o programa durante um ano. Depois, em 2002 até 2018, quem apresentou maravilhosamente foi ela, Kátia Fonseca. E agora, desde 2018 até hoje, né, a nossa querida Regina Vopato comanda aí o Mulheres que o programa tem servido como válvula de escape e tem servido como uma companhia agradável, sem notícia ruim. Ninguém está desconectado do que está acontecendo. Mas o nosso foco aqui, por não ser a notícia, ainda é o gostoso, a receita. Tá vendo? 40 anos, olha quantas trocas aí que já tiveram no comando do Mulheres da TV Gazeta. Se você se lembrava dessas trocas, se surpreendeu, né, pessoal? Muitas trocas mesmo. E por falar nessa última aí, a Regina Vopato, que encanta todo mundo, ela foi a primeira apresentadora e é lembrada até hoje, sim, do programa Casos de Família, que teve a estreia em 2004, e a Regina ficou no comando até 2009, sendo substituída por Cristina Rocha, que até hoje apresentam casos de família. Tá vendo, pessoal? Muitas dessas trocas aí surpreendem todos nós. Ano sai ano, todo mundo fica ó, de queixo caído, literalmente, né? Nas redes sociais, todo mundo tá falando, né? O que que tá acontecendo com a televisão brasileira? O que que tá acontecendo, né? E essa movimentação toda já é histórica, né? Várias outras trocas aconteceram aí ao longo dos tempos. Se você lembra uma outra troca que movimentou de fato a televisão, uma substituição, Deixe seu comentário aqui para a gente ter essa participação. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Compartilhe com todo mundo para o nosso canal crescer ainda mais. E me siga aqui ó, nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.